Oi, meu nome é Léo Azevedo, mais conhecido como Grab. Seja bem-vindo a mais um vídeo de League of Legends. Hoje irei dar algumas dicas de Yumi na rota de suporte. Ah! Essas coisas barulhentas são para afugentar os inimigos? Yumi é um dos campeões mais diferenciados em todo o League, sendo um ótimo suporte para dar pio. Para seu atirador, você consegue inicializar uma luta com sua ultimate juntamente com um aliado ou fazer um desengage caso necessário. Durante todo o jogo, você estará invulnerável de tomar dano dos inimigos. Quer entender melhor? Então continue no vídeo que estarei explicando tudo sobre Yumi. Ô oh, gatão de metal, esse livro já tem dona! O ponto mais fraco de Yumi é que ela irá depender muito de seus aliados, pois ela sozinha é muito squish. Você não terá nenhuma habilidade de controle que irá fazer uma grande diferença nas trocas níveis baixos. Porém, acima do nível 6, Yumi consegue proporcionar lutas muito boas. Caso você gaste de qualquer forma suas habilidades, irá ficar sem mana rapidamente, impedindo de realizar seu papel de darpil. Se eu perdesse você, Livro, o mundo espiritual ficaria todo rasgado. E eu perderia meu melhor amigo. Passiva. Bater e bloquear. Periodicamente, quando Yumi ataca um campeão, ela restaura a mana e recebe o um escudo que a segue, protegendo-a e o aliado ao qual ela está conectada. que Projétil errante. Yumi lança uma habilidade de skillshot em linha reta. Quando você está vinculado a um aliado, você consegue controlar a habilidade com seu mouse. W. Você e eu. Passiva. Quando Yumi está conectada a um campeão, concede dano adaptativo ao aliado conectado. Ativo. Avance em direção a um campeão aliado e se conecte a ele. Quando ele estiver conectado, ela segue os movimentos de seu aliado e ficará inalvejável a qualquer ataque, exceto de torres. Caso você queira se movimentar entre aliados, você não terá tempo de recarga nessa habilidade. E. Frenética. Yumi cura a si mesma, com uma porcentagem de vida, concedendo também velocidade de movimento e velocidade de ataque por um curto período de tempo. Se estiver conectada, a habilidade afetará seu aliado e não a ela. R. Capítulo final. Yumi canaliza por alguns segundos, disparando sua ultimate, causando dano mágico. Campeões e inimigos atingidos por um curto período, será enraizado. Yumi pode se movimentar e conjurar sua habilidade W e E, durante a animação da sua ultimate. Se alguém te mandasse pular no rio, você pularia só perguntando mesmo porque eu estou presa aqui em você, sabe? Você começará com a habilidade W. De início, você pode ficar vinculado ao aliado. A segunda habilidade, você pode upar seu Q. Assim, poderá pokear seus adversários. Maximize sua habilidade E. Você terá uma cura muito alta no meio e final do jogo. Após, maximize seu Q. Sempre lembre-se de upar sua ultimate quando disponível. Vem aqui, peixinho, peixinho! Uau. No início do jogo, seu trabalho é pokear o atirador inimigo, utilizando seu Q, forçando-o a gastar suas poções de cura ou até mesmo uma spell. Lembre-se de sempre ficar interligado com seu atirador, pois dará a ele força adaptativa extra. No nível 1, isso é aproximadamente igual a uma espada longa, tendo vantagem contra o atirador inimigo. Não utilize sua cura em qualquer momento. guarde para caso haja real necessidade, pois é uma habilidade que custa muita mana. Utilize caso comece a trocar dano com a bot lane inimiga ou até mesmo para fugir de um gank. Lembrando que a habilidade também proporciona velocidade de movimento. Caso você esteja lutando contra a bot desvincule-se de seu atirador para conseguir dar alguns auto-ataques e volte novamente. Isso é válido também quando estiver com a sua wave puxada para causar dano na torre inimiga. Cochelos fortalecem minha magia! As lutas de equipe são onde os bons jogadores com Yume são separados dos ruins. Durante as lutas, você estará pulando de aliado em aliado, certificando-se de que a saúde de todos permaneça acima de 60%. Caso algum aliado receba muito dano, utilize seu E para curá-lo, vinculado a ele. Caso tenha muito adversário ao lado dele, utilize sua ultimate para pará-los. Você também utilizará seu Q, para dar lentidão. Lembrando, caso você chegue muito tarde na Steam Fight, você não conseguirá curar seus aliados, então, fique atento a todo momento. Viu? Eu, eu já estou muito mais forte. Você consegue vincular com clones, exemplo, Fido Chaco, Shaco, Wukong, Neco, Leblanc, etc. Lembre-se de sempre ficar vinculado com seu atirador ou aliado mais próximo, pois assim você ativará o dano adaptativo e também não morrerá facilmente. Quando você ativar a sua Ultimate, use imediatamente sua habilidade E para dar ao seu aliado velocidade de movimento, para que os inimigos não escape. Não vale a pena você usar a Spell Flash. Você pode utilizar Exaustão e Incendiar ou até mesmo Incendiar com Curar, pois você não precisará utilizar o Flash caso esteja vinculado a um aliado. Caso você queira saber mais sobre feitiços de invocador para outros suportes, irei deixar um vídeo explicativo aqui na descrição do vídeo e no card. Assim, você saberá quando utilizar exaustão, incendiar, barreira ou curar na rota de suporte. Não compre botas. Não vale a pena você gastar dinheiro e muito menos perder um slot no seu inventário. Pois, como dito acima, você não andará sozinho pelo mapa, sempre acompanhado de um aliado. Caso você precise andar um pouco mais rápido, utilize o W ao aliado próximo. Quando eu salvo meus amigos, ninguém nota. Mas é só eu abrir um portalzinho para o mundo espiritual que todo mundo nasce Caso você queira mais dicas e truques desse outro campeões, inscreva-se para não perder as novidades. Todos os vídeos sugeridos aqui no canal estão disponíveis na descrição do vídeo e no card. Deixe seu gostei para me ajudar e passar mensagem para outros suportes. Comente aqui com dicas ou sugestões do que posso trazer para os novos vídeos. Na tela estão aparecendo o vídeo mais recente e a playlist de dicas de suporte. Você pode acessar caso tenha interesse. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!